Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nós vamos trocar ideias sobre intenções modais. Agora, se você já é um conhecedor sobre este assunto, talvez esse vídeo não sirva de nada para você. Agora, se você está começando nas intenções, ou até já manja alguma coisa, porém ainda tem algumas ideias que não estão tão definidas, quem sabe esse vídeo lhe ajude, beleza? Nós vamos pegar como exemplo duas intenções modais, que seriam o frígio e o lócrio, beleza? E assim depois nós vamos analisar uma música bem conhecida para que você entenda a concepção, beleza? Logo, no modo lócrio, ele é formado pelos seguintes intervalos. Você tem uma tônica, uma segunda menor, uma terça menor, uma quarta justa, uma quinta diminuta, uma sexta menor e uma sétima menor. Certo? Sendo a característica deste modo a sua nona bemol e também a sua quinta diminuta, beleza? Pensando nessa escala e você pegando a tônica, a terça, a quinta e a sétima, você ganha esse acorde que seria o meio diminuto, no caso aqui na tonalidade de mi meio diminuto, beleza? Aqui eu tenho uma tônica, aqui eu tenho uma quinta diminuta, uma sétima menor e aqui no finalzinho do acorde eu tenho a terça menor. A escala para esse acorde seria da seguinte forma. Beleza? Agora, se formos analisar o modo frígio, o frígio ele já é um pouquinho diferente, apesar desses dois modos terem a sua nona bemol, certo? Segunda menor. Já o frígio, ele tem uma quinta justa, certo? Terceiro grau do campo harmônico, nós utilizamos bastante esse acorde, sobre um acorde com quarta, e existem outras possibilidades de aplicação. É claro que você terá que escolher né, qual o modo, qual a função... Que irá encaixar melhor no seu improviso, beleza? Ou na sua criação. Beleza. Quando eu tenho estes exemplos, certo? Então, se eu tenho agora um acorde em aberto, se eu tenho essa ideia, ó, certo? Tem um acorde de tensão, né? Você fala, pô, que escala que eu uso aqui? Eu uso lócreo ou uso frígio? Eu te falo que dá para utilizar os dois. Vamos analisar aqui. Então, aqui é o seguinte. Primeiro, eu tenho a nota Mi, aqui. Logo, nós já tocamos a nota Ré, sétima menor. Tanto Lócrio e Frígio tem essa sétima menor, beleza? E também tem terça menor. Mas será que esse acorde tem terça? Vamos ver. A próxima nota aqui, eu encontrei a nota Fá. A nota Fá em relação ao Mi seria a nona bemol, certo? Segunda menor. Então, beleza. Se eu tenho... Aqui, logo, eu tenho nona bemol. E a última nota é um Mi. Então, esse acorde... Você fala assim, ele é frígio ou ele é lócrio? Eu te falo que ele pode ser os dois, certo? Aqui, você vai utilizar na sua improvisação da sua escolha. Vamos dar uma sacada? Vamos improvisar com os modos. Vou gravar esse acorde para você escutar a sonoridade de cada um dessas intenções modais, beleza? Então, agora com o acorde gravado, nós vamos sacar a sonoridade desses dois modos. Pensando aqui em Lócrio. Agora, quando você pensa em frígio, aqui nós temos já uma quinta justa. A diferença: Lócrio. Melhores notas de resolução as notas alto do acorde. Beleza? Agora frígio. Beleza? Então você sacou a sonoridade Tanto para esse acorde você pode utilizar as duas intenções Agora nós vamos analisar uma música bem conhecida Acredito que você já deva ter ouvido Você fala, beleza Qual a intenção? Ah meu, isso daí é frígio Vamos, vamos analisar Primeiro o eixo Quando a galera pensa assim Ah, isso daí é um Lá frígio, né? Espera aí, Lá frígio? Mas o eixo não é Se fosse aqui a pulsação no Lá, né? É o acorde em Lá pensar como um Lá frígio, mas o eixo aqui é o Mi, né? Tanto se você ficar né, no baixo mi, daí já será que é frígio. Vamos analisar. Primeiro, Mi frígio. Se eu faço a escala de Mi frígio, eu tenho a nota Si aqui, que seria a quinta justa. Logo nesse riff, você já tem o si bemol, e o si bemol em relação ao lócrio seria a sua quinta diminuta, certo? Essa inversão. Aí você fala, pera aí, Gustavo, mas e essa nota lá? A nota lá é a quarta do modo. Certo? Por isso que esse acorde aqui, ó, bem legal, também existe a possibilidade tanto de um lócrio quanto de um frígio. Então a minha opção, né, de intenção seria Justamente pensando no eixo mi E eu tendo aqui a quinta diminuta e a quarta E ainda na base ele dá uma caracterizada nele. Certo? Tônica né Mi e nona bemol Certo? Segunda menor Logo a minha concepção é que essa introdução foi criada sobre o modo Lócrio. Se você tem uma outra opinião, deixe aqui também nos comentários. Agora vou utilizar aquele backing track e vou fazer esse riff no violão mesmo, para você sacar a sonoridade sobre essa intenção Lócrio, beleza? Beleza meus queridos? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha analisado e entendido como funciona as intenções modais, onde você pode utilizar para criar os seus riffs, utilizar as notas de tensões para que caracterize os modos. Beleza? Então é isso aí. Gustavo Guerra.